Te adoramos. Cadê? Ah, espírito. Eu já tocando tudo errado. Em verdade. Te adoramos. Cai no Lá. Te adoramos. Aqui é um Mi com Sol sustenido. Você pode fazer assim. Tá, tá vendo? tô usando um dedo aqui na mão esquerda. Aqui, que é para facilitar mesmo. tá? Beleza? Então, ó, te adoramos.